Os melhores vídeos do canal com certeza foi o vídeo em que eu falei sobre o meu 2020 e que eu tinha odiado aquele ano, mas também tiveram alguns pontos muito importantes né, semelhante àquele vídeo. Esse aqui também eu vou falar sobre o meu, meu ano, no caso 2022, onde eu não postei literalmente quase que nenhum vídeo. Porém, ainda assim aconteceu muita coisa esse ano, e agora nesse final, em dezembro, nesse final do, do ano mesmo, eu vou voltar a fazer o que antes eu fazia, porque antes, quando eu gravava vídeo, quando eu conversava com as pessoas pelo Discord, quando eu fazia live, pô, eu era muito mais feliz do que agora. Depois que acabou a pandemia, e que começou a escola, eu comecei a me pressionar demais por conta dos estudos, e isso acabou cansado, desenvolvendo diversos problemas. E isso afetou muito minha relação social Mas não só minha relação social Mas também comigo mesmo Eu acabei me fechando até mesmo pra mim Então, o que, que eu queria fazer mesmo Era voltar a fazer o que antes eu fazia Eu abri o conselho do Discord Eu vou botar no, nos comentários, no comentário fixado E eu vou voltar a fazer live toda madrugada Porque é o horário que eu consigo fazer live E mano, eu tô muito feliz De voltar a fazer o que antes eu fazia Porque por mais que realmente o meu conteúdo Não seja lá umas coisas muito Interessante, muito profissional Personal, ainda assim o passo Me ajuda emocionalmente E eu acho que é isso que realmente importa Não apenas, sei lá, gravar para postar E sei lá, porra, talvez tá no futuro Ganhar dinheiro, por exemplo Mas também porque me ajuda, não é nem pra, sei lá Pra agradar alguém que tá assistindo Mas também me agradar, eu acho que isso é importante Fazer live, por exemplo, mas que você bata Papo consigo mesmo, ainda assim Você consegue não se sentir Sozinho, imagina durante a pandemia Quem tava lá fazendo live, deveria Deveria ser muito foda, mas hein? eu tô tentando fazer vídeo vídeos agora de análise de jogos, eu fiz aquele vídeo do Team Fortress 2, que a dicção não ficou tão boa, mas ainda assim, eu gostei do vídeo, é isso, não, não sei sei, o sei mais o que falar. Eu só, nesse vídeo não tem nenhum roteiro.